No âmbito de, deste Programa Nacional de, de, de Prevenção da, da Medida da, da Terra-TREM, desenvolvemos hoje no nosso território, no âmbito de, de todos os agrupamentos da, da Escola dos Radóbitos, o exercício de prevenção de, de, de riscos sistémicos, com todos os alunos dos três agrupamentos. Estendemos esta ação também às nossas IPSS e também aos JTIs. Foi muito, muito utilizada a ação e esperamos que com este ato de prevenção, que foi de âmbito nacional, mas no nosso território, quisemos estender não só a uma escola, mas a todo, a todo este aglomerado, contribuir aqui com positivamente com aquilo que possa ser um risco que amanhã venha a acontecer.